Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo E neste vídeo aqui vamos conhecer uma alternativa Betfair A Betfair como nós sabemos é a maior bolsa de aposta que existe Porém ela cobra uma comissão de 6.5% Cada vez que você vence uma aposta aqui Quando você perde uma aposta ela não cobra essa comissão Só que não é uma comissão fixa Numa conta normal por exemplo como a minha Eu pago em torno de 6 a 7% de comissão cada vez que eu venço uma aposta Pelo que eu pude observar na minha própria conta Então em média aí 6.5% é é o que a Betfair cobra para mim cada vez que eu venço uma aposta aqui. E eu utilizo outra bolsa de aposta, que eu voltei a utilizar agora novamente, que é a Betkin. A Betkin você paga uma comissão de 1.5%. A diferença com a Betfair é que você paga quando você vence e também paga quando perde. A Betkin oferece dois tipos de comissões. Uma é como eu falei de apenas 1.50% e a outra de 1.70%. Em ambas paga-se a comissão quando ganha e quando perde. A diferença entre elas é que na comissão de 1.70% é para quem faz trading, porque essa comissão será cobrada no total de todos os trades, de todas as entradas que você fizer no mercado. Já no modo de jogo, onde você paga 1.50%, será cobrada essa comissão por cada aposta efetuada. Então é possível escolher a comissão que você quer, não é, não é fixo, você pode modificar a hora que quiser de uma comissão para outra. Para quem faz trading, essa comissão de 1.70% é melhor, para quem aposta e deixa a aposta até o final, logicamente, é essa comissão de 1,50%. Essa é apenas uma das vantagens que a Betkin oferece. Ela oferece outra vantagem, que você não encontra em nenhuma bolsa de aposta, que é o cashback. O que é o cashback? Quando a Betkin fecha a semana positivo, esse valor positivo é redistribuído entre os, aqueles apostadores que ficaram perdedores na semana. Esse prazo é calculado de segunda-feira até domingo. E aqui temos um exemplo para explicar melhor isso. Aqui nesse exemplo aqui da própria Betkin, os jogadores vencedores na semana conseguiram 20 mil euros e os jogadores perdedores ficaram com menos 30 mil euros ou seja uma diferença de 10 mil euros de lucro para a betkin esses 10 mil são redistribuídos proporcionalmente a todos os usuários que ficaram perdedores durante a semana esse valor é redistribuído através de cashback e vai direto para sua conta e pode ser utilizado para voltar a apostar mas esse cash bônus só é redistribuído quando ela fica positivo para você fazer uma conta na BetKing, você tem que fazer uma conta antes na Easy Sportbet. E através daqui, você consegue fazer apostas na BetKing. Bom, e aqui na Easy Sportbet, você pode verificar se a plataforma ficou positiva ou negativa nas semanas anteriores. Como você pode ver aqui nas semanas anteriores, ela ficou positiva. e Vamos puxar o histórico desde o primeiro dia que começa em 2017, ó, na semana 5 de outubro de 2017, ela ficou positiva todas as semanas, 2018 também positiva, vamos seguir em frente aqui, todas as semanas positiva. Todas as semanas desde o começo da, Espo da Easy Sportbet ela ficou positiva, ou seja, ela redistribuiu o cashback em todas as semanas para os apostadores que ficaram perdedores durante a semana. É, aqui na página da Betkin suporte você encontra essa pergunta que é interessante adicioná-la aqui ao vídeo. É, eu tive uma semana perdedora, mas não recebi um bônus. Por quê? Então é possível ter uma semana perdedora, a Is ficar positivo e mesmo assim não receber um bônus. Aqui tem uma explicação do porquê isso pode acontecer. Aí tem um exemplo aqui que informa que um jogador é, teve a perda bruta com comissões incluídas de 60 euros e pagou comissões de 70 euros. Estas essa, comissões são aquelas em que ele escolheu. Uma comissão de 1,5% ou 1,7% e as comissões somadas deram 70 euros. Para dar 70 euros de comissão a 1,70% tem que apostar muito, viu? tem que apostar, eu acredito que mais de 4 mil euros para dar esses 70 euros. Então aqui no exemplo é, o valor pago em comissões foi maior do que a perda. Neste caso ele não recebe é, um cash bônus mas de qualquer maneira, esta é a única oportunidade em que mesmo tendo uma semana perdedora e a Easy Sport Bet ficando positivo, o apostador não receberá é, o seu cash bônus. Bom, estas são as principais vantagens aqui da Batkin, a comissão muito baixa, além desse cash bônus. Vamos dar uma olhada aqui dentro da conta para ver como funciona. Mas antes, né, para apostar na Betkin, temos que ter uma conta na Easy Sport Bet. Criamos uma conta primeiramente aqui na Easy Sport Bet. Aí aqui dentro mesmo criamos uma conta na Betkin. E depois podemos depositar e enviar dinheiro lá para a Betkin. É assim que funciona aqui nessa plataforma. E vamos ver como funciona aqui a Easy Sport Bet. Clicamos aqui em depósito, vamos ver quais são os melhores métodos. Temos aqui criptomoedas, temos também Neteller, Skrill e ADV Cash. Eu já utilizei a DVCash e Neteller, prefiro o Neteller, mesmo com essa taxa de 1.9%, porque é mais fácil negociar a Neteller do que a DVCash e outras quaisquer moedas aqui. Depois de Neteller eu prefiro, aí, se eu fosse indicar, é, criptomoedas, no caso aqui Tether USDT, uma taxa baixa de 0.5%. Os melhores alternativos aqui, na minha opinião. E quando você for depositar, eu recomendo você depositar no mínimo 25 euros, porque aí você participa do bônus que é oferecido pela Easy Sport Bet. É um bônus pequeno, mas pelo menos é um bônus. E é um bônus em reembolso, ou seja, você aposta 25 euros. E se você perder, você recebe no máximo 25 euros. Isso é apenas para a sua primeira aposta. Depois de depositar então vamos em transferir e aqui podemos transferir para a nossa conta BetKing. O mínimo para transferir é de 5 euros e não há cobrança de taxas. Depois para retirar também é fácil, basta tá vir aqui em retirada e escolher o mesmo método que utilizamos para fazer o depósito aqui na Easy Sport Bet. Pronto, aqui na Easy Sport Bet é apenas isso, agora vamos a BetKing. Para fazer o login na BetKing, nós podemos fazer através da plataforma Easy Sport Bet. Basta vir aqui nessa opção, BetKey Login, e abrir essa página. Quando abrir essa página, nós temos duas alternativas. Podemos fazer o login aqui mesmo, para utilizar a versão para o computador, ou podemos utilizar a versão para celular. Eu recomendo a opção para o celular, porque além dela ter o idioma em português, ela visualmente é bem melhor de trabalhar do que a versão para o computador. Você pode ver aqui a diferença. Esta é a versão para o computador e esta é a versão para o celular. Outra forma também de você acessar essa versão pelo celular... Quando você vai na página inicial da Betkin, fazendo o login por aqui, você vai entrar nessa versão para o celular. Bom, então aqui para explicar eu vou utilizar a versão para o celular, que é o que eu utilizo, que eu recomendo, mais fácil. Primeiramente aqui para configurar sua conta, você vem aqui no menu ao lado direito, no canto superior, clica na sua conta. Você vê que está em português, mas mesmo assim... É, alguns menus aqui continuam em inglês Você pode é, editar o seu perfil E também pode editar comissões E ver os seus bônus Vamos aqui em comissão Em comissão está aqui o que eu falei lá no começo Temos um modo de jogo ou gambling E um modo de trading ou negociação é, No modo trading como já dito antes, irá ser cobrado 1,70% nas suas apostas ganhadores ou perdedoras. Já no modo jogo, será cobrado 1,5% por cada aposta feita. Além disso, aqui no modo trading, a comissão mínima é de 0,15 euros. Voltando aqui, clicando em conta, podemos ir em bônus e ver os bônus que já recebemos. Esses bônus são os cashbacks. Você vê aqui que eu recebi alguns bônus. Eu comecei a utilizar ela em 2018, parei e voltei agora a utilizar. Esse cashback, como já dito, é calculado de segunda a domingo. Só receberá se você ficar negativo durante esse período. E para ter aqui uma noção de, a, de quanto é a porcentagem recebida de cash bônus, eu posso citar aqui, por exemplo, o último recebido que foi de 0. 41 euros em abril, em que nesta semana eu fiz em torno de 29 euros em apostas perdidas. Então, apostei 29 euros, recebi 0.41%, isso dá aproximadamente 1.44%. O valor que você recebe é proporcional, então não sei qual é a porcentagem, só calculando mesmo observando todos os meses para observar, mas foi em torno disso, de 1.44% do valor apostado. Vamos procurar um mercado qualquer aqui, só para ver como funciona, para ver como o funcionamento é exatamente como a Betfair. Como eu disse, aqui o site é em português, mas alguns menus continuam em inglês. Você vê aqui os vários mercados, assim como na Betfair. Vamos aqui em Match Odds, que você pode ver que é muito semelhante mesmo a Betfair. Tanto as comissões como a liquidez é a mesma da Betfair. Aqui você pode fazer a sua aposta e pode fazer cash out. Aqui à direita você vê que está marcado aqui como Gambling. Porque é a minha escolha da comissão de 1.5%. Se eu quiser modificar, eu não preciso ir lá em minha conta. Basta eu clicar aqui e já terei modificado para trade. Então, basicamente, é assim que funciona a BetKin. Exatamente igual a BetFair. Com essas grandes diferenças aí de comissão menor e de cashback. E depois de ter apostado aqui na BetKin e ter conseguido aí o seu lucro. Você pode fazer a retirada tanto do seu saldo quanto do cashback que você recebe. E para fazer a retirada é muito simples. Você vem aqui e clica no valor que você tem na sua conta. E depois clica em retirar. Uma vez aqui em retirada, você insere o valor que você quer fazer a retirada e esse valor vai ser transferido para a Easy Sport Bet, sem cobrança nenhuma de taxa. E para finalizar aqui na Easy SportBatch, o saldo estará aqui. Basta clicar em retirada e escolher o método que você utilizou para fazer o depósito e pronto, terá feito a sua retirada aqui da Easy SportBatch. Bom, então é assim que você utiliza a Easy Sport Bet e a Bet King e consegue aí uma comissão baixa além de um cashback. Então essa é a alternativa que eu queria mostrar aqui nesse vídeo e até o próximo.